A Creche Coração de Jesus Narrativas de Fabiana Donadel Deparei-me com um portão de grades torneadas de material desconhecido por nós encarnados. Ao tocá-lo, ele se abriu e senti a vibração de extrema alegria. Sua cor é dourado suave e traz em sua estrutura as iniciais da instituição. No alto do porão da estrutura arredondada está, em letras cursivas, o nome da creche. O caminho que leva à porta do prédio principal é de terra fofa ladeado por grama de verde intenso e pequenas flores semelhantes às cravinas e cravos que os encarnados conhecem. Nesse prédio fica a administração e o alojamento dos professores e visitantes. À direita, outros dois prédios que parecem casas de boneca. Tamanha é a delicadeza de sua arquitetura. Nesses prédios situa-se o alojamento das crianças que estão mais próximas do processo de reencarnação. Nessa construção permanecem enfermeiros, professores e alguns familiares dos reencarnantes para traçar os planos da futura vida física. No andar térreo do prédio principal acontecem as aulas. Hoje poderei visitar a Sala do Evangelho, tão falada pelas crianças atendida na arte cura. É uma sala grande e confortável. As paredes são brancas e os detalhes do rodapé, teto, janelas e portas são de amarelo bem clarinho. Os móveis são em tamanho apropriado e, em cada mesa, agrupam-se quatro crianças. As cortinas parecem películas e são de um branco leitoso com suaves cintilâncias de dourado em forma de estrelinhas. Existem duas estantes, uma com evangelhos com aqueles que conhecemos e outra com evangelhos ilustrados que, para tirar o interesse dos pequeninos, têm figuras em movimento à medida que as palavras são pronunciadas pelo leitor. Outros evangelhos, ao serem abertos, cantam ou descrevem as histórias de Jesus. Todas as aulas são iniciadas e encerradas com uma prece realizada pelas crianças. São preces singelas e sinceras desses amigos que, em sua maioria, estão na forma infantil pela necessidade de aprendizado, pois somente assim aceitarão todos os ensinamentos e o abrigo de um posto de socorro, uma vez que, se isso não ocorresse, estariam em zonas de extremo sofrimento. O piso do prédio é branco em alguns lugares as lajotas são de cores diferentes e formam frases como a da entrada onde se lê Aqui reina o amor Um pouquinho do meu amor e admiração pelo Arte Cura No dia 22 de novembro de 1997, voltei a Lages para participar do Arte Cura quando comecei a reunir os textos sobre o trabalho, algumas palavras da irmã Teresa ficaram na minha mente, que as pessoas que estiverem envolvidas devem estar atentas ao que estiverem falando ou sentindo quando conversam com esses pequeninos seres, pois o que for dito a eles será gravado eternamente. Assim, procurei e encontrei o livro Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela Leike. Meu objetivo naquela oportunidade era testar a leitura do Evangelho numa linguagem dirigida para as crianças. Para minha surpresa, a resposta foi imediata e, além da minha expectativa, foi amorosamente emocionante. Segundo o relato da médium Rosana, fomos transportados a uma sala com um espesso tapete rosa, onde um personagem vestido de branco e botões dourados sentado numa poltrona fazia a leitura para 15 crianças. Já não era uma só. Do chakra frontal do leitor saíam fios dourados que o ligavam aos frontais das crianças, que, sentadas em círculo, ouviam atentamente a parábola da torre. Lucas 14, 28, 30. Do chakra laríngeo saíam ondas de luz. Um círculo de anjos energizava e apoiava cada uma das crianças com suas mãos luminosas. Aquela primeira criança, Mateus, à medida que ouvia a história, revivia algumas encarnações cujas lembranças iam sendo transmutadas. Ao final da leitura, eu ainda perpassado de emoção, ouvi que Mateus faria uma visita à nossa fraternidade espiritual, Dr. Lourenço, em São Paulo. Num segundo caso atendido naquela noite, uma criança revoltada rabiscava um círculo preto. Não quis dizer o seu nome e nem queria conversa, aceitando, porém, que eu lesse a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25, 37 não houve tempo de terminar a leitura da história, pois era hora de recolher, mas a criança já em tom dócil se despediu, dizendo que voltaria para ouvir outra história, pois a tia estava chamando. O relato da médium. Aquele ser estava muito revoltado, pois a sua última encarnação foi muito curta, além de sofrida. Durante a leitura, reviu mentalmente algumas encarnações passadas onde infligia grandes sofrimentos a outras pessoas. Quantas bênçãos recebi das mãos do mestre naquela noite. Uma emoção muito forte e sentimento terno e amoroso perdura na minha alma. Uma gratidão enorme brota do meu coração. Ao término dos trabalhos da noite, outros médios que acompanharam parte do atendimento vieram perguntar o nome do livro que estava sendo lido e comentaram o quanto tinham gostado. Um deles comentou que em outra mesa, outra criança refratária e revoltada como aquela da segunda história, por mais conversa e tentativas de aproximação que o doutrinador tivesse tentado, acabou saindo com um mínimo de sucesso. Segundo Emmanuel, que prefaciou o livro, um amigo das crianças relaciona histórias que Jesus contou para que os pequeninos o encontrem no santuário do coração. Auxilia-os, pois, a sentir e a pensar com o celeste amigo e terás a inspiração do Senhor assegurando-lhe a abençoada luz ao porvir. Portanto, é com muita gratidão e afeto que deixo o meu abraço fraternal aos amigos do Centro Espírita Ramatiz de Laje, Santa Catarina, pela oportunidade de sentir o amor de Jesus. Que a paz do Senhor os acompanhe sempre nesta senda do amor.